Olá, eu sou a Vida do Vlog e estamos aqui para mais um top 5. Gente, outubro passou voando, praticamente não deu pra ver. Foi um mês maravilhoso e eu trouxe mais 5 músicas pra vocês do meu mês. São as 5 músicas que eu mais ouvi, que eu mais cantei, que eu mais... Tudo que eu mais vivi esse mês. E eu vou compartilhar elas com vocês. A primeira música desse mês foi Sucker for Pain. Na verdade, eu conheci ela... No final de setembro, mas eu comecei a ouvir ela mesmo no início de outubro, porque daí eu criei a playlist nova, né? E, gente, sério, essa música é maravilhosa. Ela é do filme Suicide Squad, e eu tô louca pra ver esse filme, porque eu tô ouvindo todas as músicas do de CD desse filme. Da... Sério, esse filme, tipo, tem músicas muito boas. Então, eu tô ouvindo todas as músicas praticamente do filme, eu só não vi o filme ainda. Essa música tem um dos meus cantores favoritos de rap, Americano, norte-americano, que é o Lil Wayne. Eu sou apaixonada pela voz dele, porque ela tem aquela voz meio rouca. Eu acho lindo. E é a minha música favorita. todas, Eu vou dizer isso de todas, porque, né, são as minhas músicas favoritas do mês. Então, do it for the fam, dog. Ten toes down, dog. Love in the lunch. that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure gives me anxiety. A segunda música é Alma de Pipa, do Tribo de Periferia É a música que me descreve É a música tipo meu estado mental E é linda, a letra é linda Eles são muito bons, eles fazem músicas muito legais E essa é a minha música favorita E eu sou apaixonada Eu me sinto representada por essa música De verdade, sério mesmo Tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada A terceira música, Quem me deram te encontrado, do Ari Se eu não me engano, o Ari é do 3030 Eu não sei, eu acho ele muito parecido com o cara do 3030 Então, vai saber Mas eu acho essa música incrível Ela tem uma vibe muito boa E é gostosinha, sabe? É um rap mais gostosinho, mais puxado pra reggae do que pra rap mesmo E eu acho coisa mais fofa Sério quem me dar te encontrar Quem me der te encontrar Quem me der o Quem me der o encontrar A quarta música é Faz parte do Projota em participação com a Anitta Confesso que a participação da Anitta pra mim tanto faz Mas o Projota é um amor As músicas dele são um amor Então qualquer música que ele cante eu vou amar Independente de quem cantar com ele. E essa música é muito fofa, muito fofa, e faz referência a algumas outras músicas dele. Então quando eu ouvia, eu ficava tipo, ai, eu não sei do que ele tá falando. Sim, eu sou fã do Frojota. eu te levo jantar. Só te no outro dia de manhã. mês com chave de ouro, a minha música favorita aquela música que quando eu tava desanimada eu colocava pra tocar e eu ficava de boas de novo, é You and Me The Disclosure, assim é uma música muito mais eletrônica do que eu tô acostumada, mas eu apaixonei nessa música de um jeito que ela começa a tocar e eu já tô aqui, tipo, de boinha sério, eu amei essa música, eu já tinha ela na playlist, mas eu não tinha dado tanta atenção pra ela quanto eu dei esse mês esse mês ela foi a minha música Espero que vocês tenham curtido a playlist. Se tiver alguma música pra me indicar, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar conhecer. Quem sabe ela aparece aqui mês que vem, ou no outro, ou no outro. Um beijo e até os próximos. Tchau!